Senhor Presidente, senhores vereadores, é somente registrar que vou acompanhar o voto do tribunal, mas respeitando a opinião de cada vereador, mas diante do meu trabalho aqui na Câmara Municipal e de outros vereadores, as cobranças dos requerimentos, tenho aqui quatro requerimentos de 2018 pedindo auditoria na saúde, educação e outros setores da administração diante do levantamento da auditoria interna também, da própria prefeitura, onde constatou inúmeras irregularidades e até o pedido de devolução de recursos por parte de algumas empresas aqui de alta floresta, e de todo o caos e a problemática que está no nosso município. Nosso município está jogado. Falta aí atendimento na infraestrutura, na saúde, na educação... E é onde você vai, a sociedade está cobrando um posicionamento firme da administração municipal. Quando o prefeito Aziel veio aqui, sentado aqui nessa mesa, eu fiz as minhas cobranças. Eu pedi providência e mais transparência nessa gestão pública. Mas ele não está preocupado com isso não, porque a coisa continua da mesma forma. E aqui no relatório está falta de transparência, remanejamento sem autorização legislativa... Vários itens graves, né? Isso aí a gente está vendo aí no dia a dia, né? Muitas obras inacabadas. Aí, ó, hoje nós recebemos aqui pessoas do setor sul cobrando infraestrutura. Enfim, então, diante de toda essa situação, vou acompanhar o voto do Tribunal de Contas. Porque serão tudo aquilo que eu falei e tenho falado... Eu tô né eu, eu eu vou estar se eu votar rejeitando o parecer eu estou dando um aval para que essa administração continue dessa forma aí entendeu sem transparência fazendo as coisas erradas ajeitando licitação priorizando alguns empresários com jeitinho agora a questão é o seguinte me pergunta o vereador Lida, você é contra algum empresário eu não sou não eu até defendo que a município compra dos nossos empresariados para poder aquecer a economia e gerar emprego. Mas de forma transparente e justa. Não pegar aí um empresário e fazer aí 10, 15 empresas no nome de um, de um funcionário, o um jeitinho brasileiro, que isso foi levantado pelo Ministério Público também. Para poder se apropriar de forma ilegal dos recursos públicos do nosso município. Então, por esse motivo, voto com o tribunal para que o Azel Ajuste essa casa termine essas obras inacabadas, de dê condições de atendimento nas escolas transporte escolar infraestrutura os poucas vias asfaltadas pavimentadas do nosso município estão se acabando eles não conseguem manter o tampa buraco não tem como eu estar aprovando eu estaria anulando tudo aquilo e dizendo para eles continuem Continuem fazendo do jeito que estão. Não concordo. Então, por esse motivo, meu voto vai ser juntamente com o Tribunal de Contas, certo? Porque eu estou cansado de chover no molhado, com essa administração. Particularmente, não tenho nada contra o Zé, mas é uma equipe ruim de serviço. Tem muita gente desonesta naquela administração. Tanto é que está no Ministério Público pedir pedido aí, por parte de algumas empresas aqui. Cambia o cor nas licitações. Isso é errado. Isso está tirando o alimento da criança, lá da creche, está tirando as condições de ter um equipamento na, na zona rural. Então, são meia dúzia de pessoas que estão preocupadas em ampliar seu patrimônio a qualquer custo, certo? E não tem dó de ninguém, não. Não estão preocupados, não. Então, eu sei que eu arrumei aí é, inimigo mortal, mas sem problema. Sem problema, porque eu estou no meu quinto mandato, não tenho maracutaia, certo? mas também não podemos permitir esse tipo de gente continuar surrubiando, roubando e agora com aval do prefeito. Porque quando se nega requerimento, quando se nega informação à Câmara Municipal, para mim é conivente. Então não adianta dizer que é bonzinho, que é bom não, para mim é conivente. Então nós temos que endurecer a situação aqui, porque estão acabando com esse município. A turma de larápio aqui em Alto Floresta. Obrigado.